E hoje vou-vos mostrar como é que eu faço as minhas Instagram Stories atualmente porque não sei um lado, ligeiramente, estou a tentar ser o mais criativa possível nas Instagram Stories Vocês já devem ter visto vídeos como estes em que eu, em mais ou menos 15 segundos tento-vos mostrar alguma coisa que estou a fazer no momento Tenho recebido muitas -me mensagens a dizer que gostam muito esses vídeos e que adoravam saber como fazer por isso eu hoje vou-vos mostrar a minha forma de fazer Instagram Stories mais criativas usando vídeo A coisa que vocês precisam saber é que a câmera é que eu uso. Normalmente eu utilizo o meu telemóvel e eu o mudei-o há pouco tempo e ele é um LG... Não, esse é o um antigo. Este é o Samsung S9 Plus. Eu uso o meu telemóvel porque a qualidade de vídeo é muito boa e porque tem estabilizador e isso ajuda-me imenso. E outra coisa muito, muito importante é que ele tem um diaframe com 2.0 por isso eu consigo focar muito, muito bem um objeto e ter o fundo desfocado atrás e acho que para estes vídeos funciona mesmo muito bem. Normalmente eu utilizo o meu telemóvel, mas eu às vezes também uso a minha Canon G7X Mark II e ela é incrível, é uma bebê. Dependendo do que eu quero fazer, se eu quiser fazer um vídeo para o YouTube mas se também quiser retirar algumas Instagram Stories, eu filme assim na horizontal, mas se eu souber que não quero utilizar isto no youtube eu filmo assim, e assim tenho um, um bocadinho mais de qualidade porque estou a filmar na vertical e consigo apanhar exatamente o que eu quero enquanto na horizontal vou ter que recortar e fazer algumas edições está exatamente na, no tamanho certo, para o Instagram stories, por isso fiz eu uso esta câmera e não uso esta que eu estou a usar agora que é uma Canon 600D por várias razões e muitas que eu disse aqui a lente é incrível, isso não há razão de queixa, mas esta lente que eu estou a usar neste momento e outras outras que eu tenho não tem estabilização, por isso é muito difícil para mim ter um vídeo bem estabilizado em que consigo ter um movimento mesmo perfeito de um lado ao outro. Não me convenço muito a usar esta câmara, embora seja absolutamente incrível, e a a razão pela qual eu não quero usar esta câmara é que é um passo extra passar as filmagens para o meu telemóvel. Não é difícil, mas tenho que passar estas filmagens para o computador, do computador para o OneDrive, OneDrive para o meu telemóvel, ou usar adaptadores, mas neste momento eu não tenho porque mudei o telemóvel. Mas eu uso esta porque dá para passar para o telemóvel mesmo muito rápido, e ele tem aqui um botão para emparelhar com o meu telemóvel depois é só abrir o meu app aqui no meu telemóvel e tenho acesso a todas as imagens e vídeos e é só descarregar o que eu quero acho que é absolutamente incrível por isso, estas são as minhas duas opções para filmar ok, as filmagens as filmagens são feitas com estas duas câmaras e são movimentos mesmo muito simples, ou seja, de um lado para o outro e assim, de baixo para cima, de cima para baixo e não é preciso grande coisa para essas filmagens funcionarem. Tentem ver isto como transições, se vocês começam da esquerda para a direita, depois podem fazer um movimento da direita para a esquerda e depois da esquerda para cima, de cima para baixo façam vários clips. não tentem fazer um vídeo de um lado ao outro tentem fazer o objeto de longe e depois filmem o objeto de perto tentem filmar detalhes do objeto muito muito muito de perto e façam a transição para sair e depois passem para outra coisa o último vídeo que eu fiz foi de umas panquecas, fiz por um uma coisa que é muito importante dizer é que eu não quero perder quase nenhum tempo com isso, por isso eu estive a fazer qualquer cascuna e só naquele momento de empretar as coisas uh, aproveitei para filmar, mas não quero perder quase tempo nenhum com isso e é por isso que eu também edito meu telemóvel no telemóvel eu tenho usado Emails Winshot Winshot é uma app de edição de vídeo para telemóvel e vocês só precisam carregar em criar novo vídeo, neste caso pelo menos Agora eu vou ter que adicionar os vídeos que eu quero. Eu normalmente tenho alguns vídeos para adicionar ao meu vídeo final, mas o que eu gosto é de adicionar vídeo a vídeo, tirar clipes individualmente, para ser um bocadinho mais fácil. Por isso eu vou colocar neste aqui, na segunda linha, no primeiro vídeo que eu tenho aqui das, das panquecas. E eu vou ver alguns momentos e para depois recortar. Por isso eu vou pressionar no vídeo e vou passar em aparar e assim consigo ter uma noção do que funciona ou não. Por exemplo, aqui <risos> o molho não estava a sair, por isso vou cortar esta parte e vou só, no momento em que passo aqui para a panqueca do Nuno, vou cortar assim aqui e depois com a bolinha esquerda vou passar assim para esta zona e ao carregar no play vamos ficar assim com o... É um, é um bom clipe, mas como vocês estão a ver, está na horizontal e eu nem tinha reparado, estava assim com a cabeça pelada, não a porquê. Da minha câmara para o telemóvel passou na horizontal, às vezes acontece, não sei bem porquê, mas isso é muito fácil de resolver aqui no InShot, é só carregar no clipe e clicar em girar, girar, girar, até ficar no sítio. certo. Vou buscar outro clipe e é carregando no botão mais, como este é primeiro, é onde eu ponho as amoras, eu vou passar. E este clip, eu vou só pressionar no segundo clip Vou carregar no segundo clip, clip E agora vou pressionar no segundo clip Vou pressionar no segundo clip E vou arrastá-lo para ali Para ficar em primeiro lugar Por isso vamos a parar E vamos buscar aqui Dozinho Para aqui E eu gosto deste clip E vou, vou até aqui Deixa e até aqui ok, perfeito vocês de certeza que já viram o meu vídeo que publiquei no sábado por isso eu vou rejeitar este, vocês já perceberam como é que isto funciona funciona mesmo muito bem e o vídeo final foi este vocês estão a ver aqui os cortes e agora vai começar uma nova e agora vai começar outra por isso foi poucos cortes, eu fiz um, dois, três menos quatro penso que 4 cortes uh, neste vídeo para fazer o vídeo final por isso eu depois só preciso carregar em salvar carregar novamente em salvar e eu costumo pôr na melhor qualidade que é 1080p ele vai fazer aqui como vídeo papapapá, 100% e já está a segunda coisa que eu faço na edição é ir aqui ao meu qualquer carregar mais, carregar em vídeos e carregar aqui nestas panquecas e carregar em editar e o que eu faço é pôr aquele uh, filtro que eu já vos falei no vídeo de como eu edito as minhas fotos e põe a primeira receita que é AL3, o filtro AL3 e acho que o muito bem. Mas uh, se vocês não tiverem esta versão do qualquer que é a versão paga, vocês podem ir aqui ao InShot, vão para trás e clicam em Filtro e depois no filtro vocês podem escolher vários efeitos. É uma edição muito muito rápida porque eu também não quero perder tempo, por isso as filmagens são feitas não de propósito, é uma coisa que está a acontecer no momento, eu só aproveito para filmar o processo, uma coisa mesmo muito simples, depois faço o que tenho a fazer, certo? E depois passo as filmagens para o meu telemóvel, caso não tenha usado o telemóvel como câmera, e depois vou em shots e muito rapidamente, 5 minutos, menos, o menos possível, eu faço esta pequena edição, gravo. Vou vez se com e edito com um filtro bonito uh, e depois passo para o Instagram e publico. E é isso! <risos> Espero que eu vos tenha dado algumas ideias para vocês começarem a fazer alguns vídeos para o Instagram Stories, que eu acho que ficam sempre muito bem. Uh, uma coisa que eu tenho sempre a minha atenção é fazer em 15 segundos, porque sei que as pessoas se cansam muito uh, se for uma coisa muito longa, por isso ainda é melhor para vocês, porque vocês têm aqui o limite de 15 segundos, então não podem fazer uma coisa muito elaborada e não precisam de perder muito tempo com isso por isso, espero que vocês tenham gostado deste vídeo e vamos no próximo o próximo é um bocadinho diferente porque o próximo é o primeiro dia do vlog mas, por isso, eu vou tentar fazer um vídeo por dia em dezembro, do dia 1 até o dia 24 por isso, se vocês se quiserem acompanhar não se esqueçam de subscrever e acionar o sininho porque eu vou publicar todos os dias e acho que vocês não vão querer perder nenhuma dica e nenhum vídeo por isso espero que vocês tenham gostado deste e espero que gostem do vlog mas e vemos no dia eu